saiba como emagrecer de forma fácil simples e correta sim e saiba o procedimento de como emagrecer com eficiência e eficaz saiba que existe muitas formas de emagrecer mas o que você precisa é de um treinamento que ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil simples e correta e é por isso que logo logo eu vou te mostrar um blog, e neste blog tem treinamento que ensina passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Exatamente. Eu também peço para que vocês se inscrevam neste canal do YouTube. Sim, se inscrevam neste canal do YouTube que fala sobre como emagrecer e como perder os quilos do seu corpo. E é isso aí que eu peço para vocês, se inscrevam neste canal do YouTube.